João, tá vendo minha situação tá a pena? aqui, né? Mas não esquenta a cabeça, que não, que fica outro? tranquilo. Eu me viro. Se vira? Você é vai apanhar, meu. Eles estão na Avenida Paulista. Não, não, o foi semáforo é fechou. É? Olha não, quanta você, não, gente, pode, não, ele pede não, pode, não, ajuda a moça, meu. Né, Olha o que Vaga, vai acontecer. Né? O que é isso? Vaga. Olha, todo mundo para para ajudar. Só um pouquinho, põe aqui para mim. aí, peraí, ele não tá machucado? Oh, eu tô fazendo test drive com essa Como cadeira, assim? você acredita que. Tava te ajudando, moço, sou pilantra! Tão... Não, não, pera, aí, rua, deixa eu te amigo. falar! Minha é vida aí. paulista! Eu tô fazendo test drive, o <risos> que, tá, que foi? Tá, louco, Você fez eu te ajudar? Por quê? Você tá tô andando normal? andando normal, você quer me ver? Vem na São Silvestre! <risos> <pai>. tá, <risos> tá bom, deixa! <risos> claro. Tão firme, eu vou fazer comigo bom, aí. Apanhar. Ele disse que tá fazendo teste um test drive. Vai devagar aí, viu? Oh, Vagar, me devagar, devagar. Não, vem, tô falando pra ir devagar. Olha aí, ó. É, devagar, eu falei. Isso, tudo tá preocupado, o pessoal na rua ajudando. Ô, oh, quer me machucar, mano? Cadeira lá. Ó, oh, de repente ele começa a andar oh, normal. tô fazendo test drive nisso aqui, parece que não funciona, porra. Oh, tô tá fazendo. Bom, irmão. Não, calma aí, eu tô fazendo test drive que na cadeira. Que é isso? Que oh, é isso? Que é, isso? a aí, senhora mano. vai tentar? O quê? É, tô fazendo test drive, meu. Que isso? Ué, tá nervosinho? Aqui, ó, tô bonzão, ó. <risos> É um cara de pau. Devagar. Peraí, aí. Oh, a pessoa que tá ajudando, Para pensa que ele tá oh, Falando devagar, quebrado. devagar é assim, ó. Devagar é na manha. Ô, oh, mas não tá é louco, pra... O quê? Tá louco, meu? Eu falei você pra eu é devagar. Está, Quem falou? Eu tô fazendo teste drive você da é cadena. Você louco, Ô, o oh, que foi, mano? <risos> oh, olha que isso. Olha isso. Plina, menina, aí, menina paulista, gente. Pera aí, mano. Devagar, meu. Ô, oh, oh, você é surdo, oh. velho. Devagar, meu. Ô, tô falando devagar, velho. Não tô olhando, olha. Põe lá, ó. Ah, tem pessoas pra ajudar, Ai. tudo, ó Vem lá, pega a cadeira aí, ó Ó, oh, o cara tá ajudando, pensa que ele tá com a perna quebrada Eu tô fazendo, pera Ô, aí meu. tô fazendo test drive Ô, da meu. cadeira, peraí Brincadeira, é? É test drive, fazendo, <risos> ó, pera aí, pera aí, tá fazendo, ó, aí peraí, aí mano Não, olha. é test drive, pera aí ó, machucou minha perna aqui, ó Pô, agora você machucou de verdade, mano Olha o que ele vai fazer, ó, ó Conhece... É o um cara de pau, meu Conhece o filho do raio? Aquele que faz assim, só aqui essa bozete tipo... oh, Devagar. É um cara de pau. Devagar. Oh. Oh, devagar, meu né? irmão. Oh. Levanta, ajuda aí. Todo mundo olhando. Oh, falando devagar. Quem? Okay. Oh, tô fazendo o tá, tá, tá, tá, tá. teste drive da cadeira. Tô tá, tá, tá. oh, oh, cadeira. Da cadeira. aí, ó. Bem feito, oh, tô. Tá, bem eu. feito. Oh, dá, eu. <risos> cadeira.